O governo vai liberar 100 milhões de reais em financiamentos para empresas que fizerem pesquisas em telecomunicações. O dinheiro vem do Funtel, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico em Telecom. Acompanhe na reportagem de Kleber Farias. Você sabia que o dinheiro pago na sua conta de telefone também financia o desenvolvimento tecnológico? Basta dar uma olhada na fatura. 0,5% vai para o Funtel, o fundo que financia pesquisas em telecomunicações. Um exemplo da aplicação desses recursos é o Ginga, uma ferramenta desenvolvida por universidades brasileiras para tornar a TV digital interativa. Mas o Funtel não destina recursos apenas para universidades. O governo também quer incentivar a indústria a investir. Por isso, o Ministério das Comunicações vai assinar dois contratos com a FINEP, um agente público que faz operações financeiras voltadas para pesquisas. O objetivo é liberar 100 milhões de reais para empresas que apresentarem projetos na área de telecomunicações. Esse volume de recursos é mais que o dobro do que já foi destinado a empréstimos pelo Funtel em uma década. E agora, os projetos devem seguir um critério, investir em banda larga. Cobre boa parte das necessidades do setor de telecomunicações, o escopo de aplicação desses recursos, e sim para atender as necessidades do PNBL de melhorar a nossa rede de dados e oferecer acesso uh, massificado e de qualidade para a população. Os empréstimos seguem algumas condições. Os juros são mais baixos que os de mercado, 2,5% ao ano mais TR. O prazo de carência é de 5 anos. Depois disso, a FINEP tem mais 20 anos para devolver o dinheiro ao Funtel. É uma alternativa, um mecanismo de crédito, crédito barato, né, com um recurso, uma taxa de juros é, bem baixa, com base na taxa referencial, ATR TR, é, e que permite às empresas desenvolverem seus projetos de longo prazo. É importante lembrar que os recursos do Funtel são destinados principalmente a pequenas e médias empresas. O objetivo é aumentar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações.